Oi pessoal, tudo bem com vocês? Helena do Mundo do Steel Frame aqui na segunda parte da nossa visita a uma obra de Steel Frame onde que a gente está fazendo a expansão da escola. Olha que legal o segundo pavimento, vocês estão vendo? Super divertido. Antes a gente olhou toda a parte de baixo, parte de acabamento cementista. Mostrei como que é a estrutura da escola hoje em dia, como é que ela é por dentro. Ou seja, a gente tem uma obra com paredes de bloco de concreto, ok? Vamos subir e vamos entrar na obra pra ver como é que é. Antes disso eu quero dar uma mostradinha pra vocês como é que tá a fachada e como é que é esse encontro. Então, ó, ali a gente já consegue ver o prédio original. E ali, ó. A estrutura de steel frame sendo construída em cima do prédio, em cima da laje que já existia. Vamos começar as escadinhas de steel frame. E aqui chegamos na nossa obra. Como vocês podem ver, os painéis já estão todos locados. As tesouras estão todas encaixadinhas, bonitinhas. A gente tem visores internos, porque a gente tem muita sala de aula na escola, né? Então a gente tem algumas janelinhas internas. Essa é uma maneira super simples que você, tipo assim, trabalha junto projeto de arquitetura, projeto de estrutura e projeto de instalações. Aí você vai me perguntar, Helena, eu preciso saber disso tudo? Sim. Se você faz obra de steel frame, você precisa sempre fazer quase uma compatibilização. Porque se você não pensar nisso tudo, você vai ter que recortar e fazer a sua obra durante. Vamos continuar vendo mais alguns detalhes? Aqui a gente tem um super bom que é onde vai ter uma escada com uma pele de vidro, então vocês veem. A gente consegue fazer o steel frame com pele de vidro. Quando ele estiver pronto, eu vou estar mostrando para vocês. Essa é uma obra que a gente está trabalhando todo com fechamento externo de OSB mais cimentícia. As lãs de vidro ali para o isolamento externo, que a gente já vai estar botando já já. E aqui botaram um USB provisoriamente, tá? Não vai ser telhado shingle, infelizmente, vai ser telha sanduíche, que a gente vai estar colocando. Mas aqui a gente botou só para não chover nesse pedacinho. Vou mostrar agora pra vocês um telhado que vai ficar muito legal. Quando tiver pronto, eu vou vir aqui só para mostrar pra vocês. Vai ser uma clara boia de vidro, onde a gente vai ter um pedaço com telha, um pedaço com vidro. Um pedaço com telha, um pedaço com vidro. Olha só que legal. Deixa eu mostrar só a estrutura. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele é inclinado. A gente vai revestir essas treliças depois. Vai fazer umas caixas de drywall com outro tipo de iluminação, vai ficar super bonito. E a gente vai ter um pedacinho, telha, um pedacinho vidro. Um pedacinho telha, um pedacinho vidro. E aí a gente vai fazer esse pátio central do ambiente, vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um pátio central do ambiente da escola. Todo com uma iluminação natural. Olha só que bacana. Como vocês podem ver de novo, ó, sempre a gente trabalhando com manta asfáltica entre o steel frame e a concretagem, mais uma vez isso não é impermeabilização, gente, isso promove o que? a proteção contra corrosão para os perfis não terem problema de corrosão no futuro, então sempre embaixo de toda a guia de painel e o concreto você tem que colocar a manta asfáltica ela não precisa subir pelas laterais, igual várias pessoas falam, tá? Só pra vocês saberem, tá vendo? Então a gente tá longe de tudo de bonitinho. Aqui a gente tem nosso sistema né, de laje seca, onde vão ficar as caixas d'água, vocês estão vendo, laje técnica. Elas estão um pouquinho molhadas, quando chovendo e o pessoal ainda não fez a posição, Mas não tem problema, ok? Ele vai secar e voltar a funcionar da mesma maneira possível. E você tá vendo que por causa do vão grande a gente teve que trabalhar com alguns desjecedores laterais do montante? Aqui, ó, você tem a treliça e o montante é parafusado em toda a lateral. isso ajuda a reforçar, você não precisa aumentar a, treliça, a, a altura da treliça. Você só precisa parafusar muito bem, ok, esse montante lateral. Não adianta você botar o um montante e não trabalhar com vários parafusos. O que, que é legal de vocês repararem olharem nessa obra? Apesar de ser uma obra térrea, simples... Ela tem alguns detalhes em que a gente tem calhas embutidas. É um telhado com platibanda, ou seja, o telhado não aparece. E a calha, ela tá para dentro da edificação, ela tá pro meio da edificação. Ela não tá junto da platibanda, tá? Vou mostrar pra vocês o detalhezinho que a gente fez. Então, ó, vocês estão vendo que legal o detalhe que a gente faz para tesoura do telhado receber a calha. Você tem a tesoura normal, tradicional, com equipamento... Feito em perfil cartola, em cima vocês estão vendo. E aqui a gente, na própria tesoura, já faz um buraquinho para receber a calha. Simples assim, né? Dela De encaixar e todas as tesouras vão mantendo esse dentezinho.